Galera, é um assunto muito sério para você que usa carteira digital de criptomoedas no seu celular. Seja Trust Wallet, seja Metamask ou qualquer outra carteira de criptomoedas no celular e no computador. Você precisa ver esse vídeo até o final para você entender o que, que pode acontecer e como você pode se proteger para não ter as suas criptomoedas roubadas do seu celular. E bem-vindos ao canal Investe Fachini, eu sou o Fábio Fachini e no vídeo de hoje eu vou te contar sobre essa notícia que repercutiu na mídia, mas eu quero dar bastante ênfase e explicar exatamente o que acontece e como você pode se proteger. Eu acho aqui que todo mundo já conhece aquela tecnologia do celular de previsão de texto. Sabe quando você está digitando uma palavra e essa palavra já aparece ali em cima, completa e você pode selecionar ela? ou aparece também outras palavras e também tem aquela outra tecnologia de sugestão então você digita Oi aí já vem o tudo bem ali para completar a frase essa tecnologia é uma inteligência artificial que é muito útil muito utilizada porém foi descoberto recentemente que aquelas palavras que você usa como senha de recuperação da sua carteira de criptomoedas elas ficam armazenadas nessa inteligência artificial. Inclusive, tem um post aqui no Reddit de um profissional de TI da Alemanha que descobriu que, colocando a primeira palavra somente daquelas 12 palavras, o celular dele conseguiu prever as outras 11 palavras com sucesso na mesma ordem, dando então a frase completa de recuperação da carteira. E por que, que isso é perigoso? Porque sabendo disso, qualquer hacker consegue acessar seu celular e, por exemplo, abrindo um aplicativo de conversa, um SMS, um WhatsApp, ele consegue, de forma remota colocando uma das palavras que inicia a senha de recuperação, tentar prever o restante das palavras e assim roubar seus fundos. Isso falando de uma forma bem simplista, né? porque ele pode fazer isso diretamente no código da inteligência artificial, onde fica armazenada toda essa informação. Se ele conseguir descobrir como conectar Todas essas informações já está tudo pronto lá, tudo armazenado. E para você ver como não é nada difícil essa senha que você coloca, que você recebe, na verdade, quando você cria uma carteira digital no seu celular, vamos supor, você acabou de baixar o aplicativo aí da Trust Wallet ou outra carteira, e ele vai gerar 12 palavras que é a senha de recuperação da sua carteira. Essa senha é extremamente segura. E você tem que anotar ela num papel. Porém, assim que você termina de instalar, o aplicativo ele pede para você digitar as palavras novamente ou digitar algumas letras ali novamente para confirmar que você anotou corretamente. E essas palavras, elas não são palavras aleatórias. Existe o que? Uma lista das palavras que é. Um protocolo que é o BIP39. Esse protocolo ele é composto por uma lista específica de 2048 palavras únicas e dentre essas 2048 palavras, as quatro primeiras letras de cada palavra elas são únicas. Então não existe uma palavra repetida da outra palavra dentro dessa lista que começa com as quatro primeiras letras iguais. Ou seja, se o hacker conseguir descobrir quais são essas quatro letrinhas, ele praticamente a gente já tem acesso a descobrir todas as outras palavras todas as outras letras da sua frase de recuperação e para você que interage com criptografia ou está começando a interagir agora você precisa prestar muita atenção porque cada dia mais tem jogo né NFT para você interagir na blockchain tem o próprio NFT tem vários sites que pede para você conectar a sua carteira e o que mais existe também são sites fakes ou links fakes para você clicar às vezes num grupo de telegram às vezes num site que você entrou e se você acessar algum site desse você pode estar tá indicando para o hacker que você tem uma carteira de criptomoedas e se ele tiver acesso à tecnologia suficiente para hackear o seu celular entrar nesse sistema de teclado de sugestão de palavra de auto completar ele pode recuperar a sua frase da sua carteira e ir lá no celular dele digitar as palavras e ter acesso 100% completo à sua carteira dessa forma basta ele transferir o dinheiro que estava na sua carteira para a carteira dele que assim ele passa a ser o detentor do dinheiro e você vai amanhecer, vai olhar a sua carteira, vai estar tá zerado lá, vai ter um monte de transação que você não conhece. E isso acontece muito. E acontece tanto que se você buscar aqui na, no Google, por exemplo, sumiu o dinheiro da minha Trust Wallet, você vai ver diversos sites e comentários, até o Reclame Aqui, né? a Trust Wallet nem é uma empresa que poderia responder no Reclame Aqui. Mas como vocês podem ver, tem bastante reclamação sobre isso, sobre dinheiro que some da carteira. E eu coloquei aqui Trust Wallet. Se colocar MetaMask, vai aparecer muito mais. Então, não é porque não aconteceu com você que não acontece. Acontece muito. Pesquise aí. Você vai ver a quantidade de gente que perde dinheiro nessas carteiras digitais. Porque justamente os hackers têm vários tipos de acesso. O seu celular ele faz backup na nuvem e ele carrega a sua carteira na nuvem. As palavras, as senhas, a frase de recuperação, mesmo que de forma encriptada, ela fica registrada na nuvem. Isso é extremamente perigoso. Então, por mais que você tenha todo o cuidado de nunca digitar a frase de recuperação em e-mails online, né? Você não anotou no, no e-mail, não anotou no computador, você anotou num papel. Mesmo assim, você fica vulnerável a algum ataque hacker no seu celular, no seu computador e pode sim perder todo o seu dinheiro que estiver armazenado nessas carteiras. Aí você me pergunta, tá, Fábio, mas qual que é a solução, então, já que as carteiras digitais elas não são seguras. A solução, amigo, é você ter uma carteira física. Eu tenho aqui a carteira da SafePal, que é uma carteira física, né? Hardware wallet significa que é um aparelho físico mesmo, que é a carteira e dessa forma ela fica desconectada da internet. Quando eu criei essa carteira, as palavras, as passas apareceram aqui nessa telinha, de forma nenhuma elas foram inseridas num teclado de computador ou num teclado de celular. Dessa forma, elas estão 100% remotas, armazenadas de forma segura. Ou seja, se um hacker acessar meu celular, eu tenho um aplicativo da SafePol lá no celular, onde eu controlo aqui toda a movimentação, toda a transferência, mas ele é um aplicativo somente de visualização, a tal da carteira de monitoramento. Se eu quiser fazer qualquer transação, eu preciso da assinatura da minha carteira física e aí eu consigo fazer uma leitura de código QR Code aqui na carteira usando essa opção de scan aqui com a câmera da carteira que fica aqui nesse cantinho eu escaneio o código que aparece no meu celular e dessa forma não existe conexão com a internet na minha carteira ou seja nenhum hacker vai conseguir nem por um milissegundo acessar a minha carteira porque ela fica 100 desconectada da internet isso é muito importante. Muita gente acha que vai ter a carteira lá no celular, vai deixar o celular no modo avião e só vai tirar do modo avião quando for fazer alguma transação. Basta somente um microsegundo que a, car que a carteira fica conectada com a internet para você já ficar exposto. Se tiver qualquer malware, trojan, qualquer vírus que esteja lá disposto a roubar a sua senha, Basta um segundinho de conexão com a internet para que ele se instale e na sua próxima utilização, quando você ficar online de novo, ele vai mandar a sua senha para o hacker e o hacker, assim que tiver um tempinho, vai parar para roubar os seus fundos. Então, meu amigo, você está chegando agora em criptografia, saiba que uma das coisas mais importantes para você que está começando é você começar com segurança. A carteira digital ela é ótima para você movimentar e conectar por exemplo com Web3 mas você precisa ter uma carteira física uma hardware Wallet para você manter os seus fundos seguros hoje a gente já tem várias conexões de sites de Web3 que a gente consegue fazer inclusive com a própria carteira física aqui no caso como eu disse da safe ela tem um aplicativo e no aplicativo você consegue conectar com diversos sites de forma segura alguns sites mais novos só vão permitir você conectar com a MetaMask por exemplo e lá na MetaMask você tem a opção de conectar uma carteira fria uma Ledger por exemplo então se você pensa em investir um valor um pouquinho maior né vai colocar mil dois mil reais aí numa carteira pense seriamente em investir hoje essa safe aqui tá custando $49 dólares e eu vou deixar o link aqui na descrição para você comprar com esse preço porque você pode encontrar com preço maior $49 apesar de ser um dinheiro considerável é muito menos do que você perder mil reais perder mil dólares aí numa carteira digital depois de um hack Então faz o seguinte agora que você já sabe que existe diversas formas de um hacker acessar o seu celular e o seu computador e diversas formas dele Acessar a sua carteira e roubar os seus fundos? Clica no link aí da descrição da SafePal porque hoje ela tem o melhor custo-benefício e na minha concepção entre as carteiras mais acessíveis, ela é a que tem a melhor segurança porque ela fica 100% offline. Você não conecta ela no computador e no celular de forma nenhuma. Você não conecta ela na internet de forma nenhuma. É 100% offline. Isso dá muita segurança. E ela também é uma das mais inovadoras, com câmera, com telinha de LCD colorido, é muito bonitinha e 49 dólares. Tem outras também no mercado, você pode pesquisar e tirar as dúvidas, tirar as suas conclusões e depois escolher qual melhor se adapta ao seu estilo e ao seu bolso. Mas não deixe de conferir essa Save que eu vou deixar aí na descrição. Se você gostou dessa dica e você ainda não sabia que o seu teclado com aquela função de autocompletar poderia fazer você perder todo o seu dinheiro investido em criptomoedas deixe seu like aí no vídeo se você tá chegando agora no canal aproveita se inscreve porque basicamente todos os dias eu vou colocar aqui um conteúdo com qualidade um conteúdo que eu estudei que eu trouxe aqui para vocês que vai agregar na sua jornada como investidor de criptomoedas Se você quiser mais informação ainda Entra no nosso grupo do WhatsApp, que o link está na descrição desse vídeo. Lá você vai se conectar com centenas de outros investidores de criptomoedas para tirar suas dúvidas, novos projetos, novos investimentos, hora de comprar, hora de vender. Vai ter muita informação lá. Espero poder te encontrar por lá. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui!